Cavalaria Putz, esse barulho chato. É verdade. Pronto, vamos ver se realmente vai tá off. Eu acho que tá online, galera. Tá online porque esse daqui não reforçou ainda, tá ligado? Quando tá, on... Quando tá off, alguém já reforça, tá ligado? Mas eu acho que o cara tá on e vai escudar. Vai sair galera Troca o set max Vai bater galera, vamos ver Eita Vapo meu amigo Vapo Vamos ver o set Mano o cara tava um doido você tem merda na cabeça, meu irmão? Você tem merda na cabeça? Queria defender? Botou o arco na frente, doido. Mas e aí? Pipocou, meu amigo. Cada doido, velho. Cada doido que existe nesse jogo. Tudo bem. É, sobreviveu 352, né? Mas o importante é que o alvo. Pegou fogo. Tava on. E é isso. Pegou fogo. O Max bateu bonito. Ó, galera. 1.7M de arco pegou, hein? Que doideira, velho. perdeu nenhuma T4 né A enfermaria dele é grande filho 504k de arco T4 galera vocês podem ver aqui ó ele tem é, inf 300 318k 200k né e 1.7m de arco então mano que doideira velho aí já escudou mas pegou fogo não valeu <música>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 ao o set da bagaceira. <SILENCIO> E aí, velho, eu venho aqui no finalzinho do vídeo, é, primeiramente aí, para mostrar essa defesa aí, que a trap da Mel fez, né? A trap da Mel e do Felipe. É, essa trap aí é totalmente F2P, galera. Então o set dela é bem ruimzinho mesmo, né? Quem sou eu a falar de set ruim, se o meu é muito ruim, né? Mas o desse daqui, vocês vão ver que é bem mais ruim. Eu acho que se vocês viram já no início do vídeo... E pegou ali as inf nos arco Então desceu bastante poder Mas defendeu galera defendeu né Ficou com o líder preso aí E galera Queria deixar aqui um feliz natal pra vocês aí E um próspero ano novo Eu não sei se vai ter mais vídeo depois de Do natal Ou essa semana ainda Porque eu vou estar tá bem louco Então velho, feliz natal Se cuidem e é isso Não esquece de deixar aquele like Fui galera, fiquem com Deus, boas festas.